E aí, família gamer, tudo bom com vocês hoje? Eu vim dar um aviso que não vai sair. Eu acho que não vai. estou achando que não vai sair o episódio da Game Squad hoje. Game Squad hoje tá porque eu vi. Tá demorando muito, então só foi isso. Tchau, fui. Pequeno aviso. Adeus.